Olá, meu nome é Oswaldo Silva. Vou mostrar nesse vídeo, dicas para tratar ejaculação precoce. Mas antes se inscreva no canal, curte e clica no sininho para receber todas as informações. Mais de 40 mil homens fazem pesquisa na internet sobre ejaculação precoce, pois a maioria não vai ao urologista e buscam informações de tratamento aqui no YouTube. Não precisa se envergonhar, esse problema tem cura vou deixar um link aqui embaixo na descrição do vídeo que vale ajudar de uma vez por todas a acabar com a ejaculação precoce você sabia que o limão aumenta a potência sexual e pode ajudar a tratar naturalmente a ejaculação precoce suas propriedades antioxidantes causam a eliminação do colesterol ruim este é um dos fatores que causa o pior a ejaculação precoce o mau colesterol obstrui as artérias o que significa que não chega sangue suficiente à área genital principalmente ao é pênis, que impede o homem de controlar orgasmos e a ejaculação precoce. É também um desintoxiante do corpo que ajudará a eliminar toxinas que se acumulam na área genital. Inclui o limão diariamente na sua dieta alimentação. Ele deve se tornar um alimento de rotina se você quiser durar mais tempo na cama. Mas essa é apenas uma ajuda. O que vai fazer acabar definitivamente com a ejaculação precoce, está aqui embaixo na descrição do vídeo. Sem sombra de dúvidas você terá uma noite inteira de prazer com sua parceira. Espero ter ajudado. Obrigado e até o próximo vídeo.